Olha para mim, né? Olha os meus olhos, Rafa. Henrique, não faz isso. Olha só, ele tá meio alterado. Ele pode quebrar a empresa inteira. Ele não vai ser doido. Pô, me solta. O que é isso? Eu não sou bandido, não. E vocês, estão você tá olhando o que aí, Eu não sou, não sou criminoso, não, Eu só... Henrique, Eu não vou mal pra ninguém, não. Henrique, senhora. Henrique, Rafa, Rafael, olha pra sala. Marcos, fica com ele, por favor. Eu quero todo mundo dentro da sala, viu? Ninguém bota a cara pro lado de fora. Ninguém. Ok? Mas não seria melhor se a gente pudesse... Meu Deus do céu, será que ninguém me obedece aqui? Eu não tô pedindo, eu tô mandando. Todo mundo... Rafa, entra pra sala, por favor. Marcos, fica com ele. Vai, se alguém botar a cara nesse corredor, tá demitido por justa causa. Ô, Nicolas, entra pra sala, fecha a porta, por favor. E, e vai planejar o almoço, a gente vai sair pra almoçar daqui a pouco, tá bom? Obrigado. Tá Vem cá comigo, Henrique. Eu, eu não tô me apoiando, não. Tá bom, tá bom. Não. Vem cá, entra aqui comigo. ó. Vamos conversar. Falece, ó. Entra aqui. Tá tudo bem. Música Não faz isso, Safira. Você tá fazendo a sua vida aqui. Olha, eu sei que é difícil pra você nas suas condições, do jeito que você escolheu ser feliz. Só que ninguém vai te machucar. Olha, não deixe as pessoas te levarem embora. Eu era uma menina de sete anos. Minha mãe ainda era viva. Ela me levou ao teatro. Era uma ópera. E a menina cantava como um passarinho. Usava um vestido dourado com uma cauda linda. Tinha cabelos louros. E uma tiara que refletia quando a luz batia. Mamãe também estava extasiada. Era nosso primeiro a nossa primeira ida ao teatro juntas. No final da apresentação, toda linda, elegante, delicada. Nem parecia a daquele roserão. Mais tarde fui para casa, sozinha no meu quarto. Decidi... E prometi pra mim mesmo que um dia eu seria essa feira. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque a vida não é só um palco, um camarim. A vida é quando as cortinas se fecham e a gente precisa encarar a realidade. Uau! Que linda sua história. Que lindas memórias que você tem. Você não deve ter medo de ser quem você é. Você é livre. Livre? Eu sou mesmo? É só andar aqui pelo bairro mesmo que eu me sinto como um bicho no zoológico. Todo mundo me olhando, piadinha, deboche. Lá fora a vida é outra coisa. As pessoas estão mais interessadas em viver as próprias vidas do que prestar atenção na vida do outro. Esse é o primeiro passo a seguir para ter uma vida feliz e em um paz. Não acredito que você vai deixar o seu país, a sua casa, as pessoas que você ama, por causa de um preconceito idiota, Preconceito que mata. Eu mesma já pensei em tirar minha vida várias vezes. Mas graças a Deus eu sou muito covarde para fazer isso. Eu quero só viver em paz. Sem os olhares dos outros. Mas a construtora tá na mão de vocês e eu confio. Acredito que a Flora não vai ser mais uma pedra no sapato de ninguém. Eu vou em busca de homem. Por que não? Da tranquilidade, de viver livre. E quem sabe um dia eu estou mais madura e volto para enfrentar todo mundo que socorre no sul. Você tem todo o direito de ser feliz. Em qualquer lugar. E eu serei. Eu serei feliz em qualquer lugar. Eu já viajo amanhã mesmo. Já marquei minha passagem. Eu volto pra Londres. Vou continuar pintando, dando aula de português. E vou ser livre. Eu deixo tudo certo na construtora. E... Confio na lealdade de vocês. Você pode confiar em nós. Você sempre será minha família. A irmã que eu nunca tive. eu faço isso e vou embora, eu não Henrique, ninguém, Henrique, né? Henrique, Henrique, olha pra mim. Olha o estado que você tá, Henrique. Você parou pra se olhar no espelho? Você parou pra se ver como é que você tá? Você tem noção? Você tem noção que você tá no emprego dele, no trabalho dele? E que se eu não fosse dono, que se o aqui não fosse do meu pai, o Rafa podia perder o emprego por sua causa? Eu é sou é demais, tá, e você resolveu vir falar pra ele que você ama ele assim, nesse estado? Pelo amor de Deus, olha pra você. Henrique, vai pra casa, toma um banho, toma um café. Olha só, o café eu posso providenciar. E eu peço alguém traga um café pra você, pra você poder. para você poder melhorar. Não, não, não. Vai, vai pra não, casa, não, não, você toma não. um banho, você se arruma, Henrique, vai ser melhor. E você vai embora e nunca vai olhar pra mim. Olha, ele vai olhar pra você por quê? Ele vai pra Marte? Ele vai pra outro planeta? Poxa Henrique, eu fui na sua casa, eu falei com você, eu tentei te ajudar, eu falei o jeito que você tinha que fazer, o que você tinha que fazer para resgatar o namoro, o amor de vocês, mas poxa, você meteu o pé pelas mãos, parece que você fez tudo errado. Eu só quero que ele me olhe, ah, eu só quero falar que ele, que, que ele olhe pra minha cara, olhe os meus olhos e aí diga que ele não me quer mais, não é possível que ele não me queira mais, se ele falar isso, se ele falar, olha, eu não te quero mais, eu fui embora, eu sumo da vida dele, Tá bom, tá bom, mas olha só, não é desse jeito, Henrique, não é desse jeito. Olha como você está, como é que você aparece assim no meu trabalho? já pensou no que você pode causar? Você não fala com você, mas eu não tenho um mais nada falar com você. não como é que você está, você está fedendo a bebida, você está sujo, está conseguindo tem pente. Pelo amor de Deus, eu não estou Você me afastou de você por causa de bebida. Você acha mesmo que se chegar aqui dentro, você vai me sensibilizar? Eu, eu mudo, Rafa. Eu só preciso... Eu só preciso de você. Eu faço o maior esforço do mundo. Mas eu preciso de você, comigo. Se você estiver comigo, eu mudo. Não, não. Sabe o quê? <tos> Henrique, você tem que querer mudar por você. Não tem medo. Isso tá te matando aos poucos você não tá... Não tá vendo, você não tá percebendo isso. Se você não tivesse caído nesse vício que você tá, você já teria recuperado tudo que você perdeu. Não dá pra acreditar mais nisso, Henrique. Eu, é que eu... eu te amo demais, Rafa. Eu... eu vou mudar. Eu não acredito, Henrique. Sério, não acredito. Eu já vi homens se mudar de diversas vezes, mas é sempre do mesmo jeito. Acaba sempre do mesmo jeito. Pelo é amor um de Deus. Você vai viver sua vida, vai recuperar tudo que você perdeu. Não soube Ah, oh. só... Eu só... o telefone. um telefone. deixa. Por favor, ligar seu telefone. Tá. Oi, tudo bem, Rafael? Você pode anotar o endereço? É, Seu se irmão tá aqui, até ele tá mal conseguindo ficar em pé. Teria como você ir buscar ele? Tá bom, obrigado, viu? Ian, é... Será que tem como avisar na portaria? Se ficar cara entrando lá, o Boerão tá vindo buscar ele. Tá bom. Obrigado, tá. Jesus que... não Mesmo assim, eu tô desmontando. Henrique. Quando você estiver melhor, quando você estiver destratado, me procura, tá? Mas enquanto isso, faz da sua vida. Não me procura mais que Até ah, tá que enfim, Achei que tinha desistido e fugido. Hum, deixa de ser bobo, amor. Olha, vestido de noivo é coisa séria, tá? Tem muita coisa pra resolver nele ainda. Muita coisinha, muito ajuste. É, muita hum. coisinha. É. Eu tô morrendo de fome. O pessoal lá de casa tá ligando toda hora. Você vai pra casa daqui? Ai, quem me der, amor. Eu tenho que ir pro trabalho. Tenho muita coisa pra fazer lá no escritório. E ainda tem que ver um cliente hoje. Cliente? Uhum. Cliente. Ai, deixa eu pensar se eu te falo quem é esse cliente, amor. Hum. É bem chato, né? Mas eu vou te falar, o nome dele é... Isabel Farias. Ah, tá, Deixa de ser ciumento. Você sabe que eu te amo. E olha, a gente vai se casar daqui duas semanas eu não trocaria minha vida com você por nada nesse mundo. Eu vou te fazer o meu mais feliz do mundo. Eu te amo. Também te amo. Oi, Carol. É, eu ia te ligar agora Eu já tô aqui embaixo Mas Eu acabei de perceber que Eu não tô preparada pra esse encontro Ah, eu tava aqui E acabei tendo uma lembrança Muito forte, sabe? Na verdade, estar aqui É difícil pra mim Cada lugar me lembra Muita coisa que eu vivi com o Bruno Me faz lembrar de seu duvidinho feliz Que eu achava que eu tinha com seu irmão E Simplesmente eu não tô preparada. Eu sei que você não tem culpa disso, mas não dá. Eu vou pensar o que eu vou fazer, porque amanhã eu já tenho que voltar pra Itália. Eu vou pro hotel agora. Se você quiser, você me manda os horários da visita. e Eu vou pensar, eu prometo. Tá ok. Desculpa, tá? Tchau. É muito difícil. Mas eu não posso carregar isso comigo pro resto da vida. Se é esse o destino dele, ele tem que ir e levar isso com ele. não posso carregar essa culpa comigo. E aí, mano? Fiz a comida aí pro pessoal, mas o povo não gostou muito, não. Tá todo mundo pedindo pra tu voltar, cara. Ah! Pra ajudar na despesa de casa, eu cadastrei o teu carro no aplicativo. E eu começo hoje mesmo, tá? Qual foi, Henrique? Vai ficar assim, cara? Levanta a cabeça, cara. O mundo não acabou, não. Pra mim, acabou. Você não pode entregar os pontos assim, não. Cara, nem eu tô mais te reconhecendo. Esse lance de bebê, sem limite, sem parar, isso é uma doença, Henrique. Enquanto você... Não parar e falar, eu preciso de ajuda e buscar ajuda. Nada vai mudar. Nada vai voltar a ser como era antes. Pensa nisso, cara. Eu perdi o Rafael, cara. Eu, eu perdi o amor da minha vida, irmão. Eu sei disso. Mas para esperar perder mais o que agora? Bora, tem que retomar tua vida. Eu preciso... Eu, eu preciso, eu quero... Eu preciso mudar minha vida, cara. Eu preciso sair dessa. Não basta só falar, Henrique. Tu fala, fala, fala e depois entra em casa, sai, bebe. Tem que ter foco, cara. É agir e mudar. Tem que mudar pra poder retomar tua vida, cara. Eu sei. Eu, eu sei, eu quero... Eu prometo. Eu prometo que eu não boto mais uma gota de álcool na minha boca. Isso aí. Eu preciso. Mas eu consigo fazer sozinho, meu irmão. Me ajuda, irmão. Fica comigo. Eu tô contigo nessa. Eu tô contigo. Minha mão tá aqui, ó. Só basta você pegar nela pra gente estar tá junto nessa. Cara, eu preciso, cara, faz qualquer coisa, eu só, eu só preciso sair dessa, eu preciso, eu preciso sair dessa. E com a sua ajuda. Eu preciso sair desse buraco que minha vida se tornou. Obrigado, tá é, Tamo hum. junto. M meu Deus, Marcos. Sério? E... Tá, e como é que o Rafa tá? Meu Deus, que situação, hein? Não, tá, né? Eu vou... Eu tô saindo daqui a pouco pra almoçar com o Ives. Vou dar uma passadinha na escola pra levar um negocinho pra Meet. Aham. Não, então. Eu tava pensando num cinema. O que, que você acha? Eu fui com o Ives e foi muito bom. Não. Tá. Não, isso, pode ser, pode ser Aí, no máximo, no máximo amanhã ou depois a gente a gente se vê A gente combina pra fazer alguma coisa, sem falta Pode ser? Então tá, amigo é, Dá um beijo no Rafa, dá um beijo no Ian, avisa pra eles, tá? Uhum, tá ok, então Beijo, amigo, fica com Deus, tá? E a gente se vê daqui a pouquinho, em breve Beijo, te amo Ai... O que aconteceu, amor? Ai, você nem sabe. O Henrique apareceu bêbado na empresa lá do Rafa procurando por ele e causou o maior vexame. Nossa, o que, que o Henrique tem na cabeça, gente, pra fazer uma coisa dessa? Ai, eu não sei. Gente, eu olha, eu não consigo entender. O cara é um cara bonito, sabe, talentoso e tá se afundando. Ah. Tá, se inter... sabe, se entregando e eu não sei o que. A gente não pode fazer nada pra ajudar, o rapaz já tentou de tudo. Ai, gente... Então, Landinho, é muito complicado. Porque assim, a pessoa que tá vivenciando algum tipo de coisa como essa, ela é a última a perceber que ela tá com problemas pra poder se cuidar, se tratar. Entende? Mas eu vou aproveitar. Hoje, mais tarde, vou dar uma passadinha lá no, no Henrique, né? Dar um papo nele, conversar, saber como é que ele tá, o que, que ele tá sentindo. Afinal, ele sempre foi amigo da gente, né? Faz isso sim, bicho. Acho que vai fazer bem pra ele. Mas então, vamos indo? Tem mais uma coisa que eu queria falar contigo, meu. Eita, o que, que é? O que, que você acha de. Logo, logo eu fazer uma viagemzinha com a Mirtes... Hum? Viagem com a Mirtes? Mas. Mas, Ives, ela é muito novinha. Vai viajar pra onde? Então, amor, eu pensei em levar ela lá, aonde a gente foi criada, eu e a mãe dela. Pra ela conhecer, né? A casa dos seus pais que você tá falando, então, né? Eu acho que vai fazer muito bem. Apesar de eu não. Não ter ido lá mais ou menos 30 anos, sabe? Mas vai fazer muito bem pra ela crescer, descobrindo né, quais são as origens dela, né? Ah, Viz, eu, eu acho isso lindo, sabe? Lindo e necessário. Mas, sabe, você querer se ausentar da, da agência, sendo que a gente tá com muito trabalho, tem uma nova empresa querendo fechar o contrato, já é quase certo, a gente vai cobrir um show. Eu acho meio loucura, sabe? Eu acho que... A gente tem que planejar isso, sabe? Seja lá pro próximo semestre ou até o final do ano. Poxa, amor. Isso tudo. Tava pensando da gente fazer uma coisa quanto antes possível. Tá, mas tem o um trabalho, né? O trabalho tá em primeiro lugar, então... Vamos trabalhar. Ives. Se bem que... Se você quiser ir, acho que você pode ir com a Mirth, Só vocês dois. E eu toco o trabalho aqui sozinho, não tem problema. Acho que eu dou conta de tudo. Poxa, amor. Eu tava contando que você fosse com a gente. Você não vai com a gente. Ih, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos tirar essa cara de velório também. Né? Porque ninguém morreu, não. Eu, hein? Que isso? Gente, o que aconteceu foi um barraco. Ok. Mas todo mundo tem barraco. Todo mundo é barraco. O povo vive de barraco. É isso que vem, é isso que o povo quer, é isso que o povo gosta. Não tem nada não. Eu, hein? Ai, amigo, mas o Henrique também se deu todos os limites, né? Eu não imaginava uma atitude dessa. Tudo bem, álcool, desespero, não combinam, né? Mas, enfim, assim, ele vai chegar em casa, vai tomar um banho, vai descansar, vai dormir. Ele vai, vai nem lembrar do que aconteceu aqui. Ele já deve ter até esquecido. Queria eu, Marcos. Queria eu ter o poder de chegar em casa e esquecer essa cena bizarra que eu vi aqui. Mas assim, também não vou jogar não, né? Não vou falar muito porque, querendo ou não, eu imagino como que deve estar a cabeça do Henrique. Apesar dos pesares, das chances dadas, é ser deprimente, né? O cara perder tudo desse jeito e se entregar a bebida, meu Deus do céu. Coitado do Rafa. Mas posso te falar? A gente não vai poder abandonar o Henrique não, tá? Não tem como, cara. Querendo ou não, Henrique precisa de ajuda. O Henrique foi um bom cara pro Rafael. Desculpa, Nicolas. Mas é verdade, gente. Ficam as boas lembranças. É, eu acho bacana essa sua intenção. A questão não é nem ser bacana não, Nicolas. A questão é a gente ser humano. A gente ser evoluído, ter coração, sabe? É isso que eu penso. É, eu penso muito igual a você. Se o cara sempre esteve lá, estendendo a mão pra vocês, então nada mais justo do que vocês estenderem a mão pra ele agora, né? Exatamente. A gente vai. A gente vai acompanhar de perto. A gente não vai deixar o Henrique sozinho, não. Então, gente, olha só, vamos melhorar esse clima, vamos dar um jeito, né, porque ele tem muito trabalho pela frente, tem muita coisa, o dia ainda tem aí pra rolar, tem muitas horas, e, e outra coisa, não pira não, tá? A gente vai se almoçar, né? Amigo, eu acho que não tem mais clima pra gente ir pro almoço mais, não, né? Depois de tudo que aconteceu... Ah, mas eu ainda tô cheio de fome. Marcos, pelo amor de Deus, a pessoa que ela quer comer, ela não precisa de clima não, precisa ter fome. A gente vai sair, vai almoçar sim, qual o problema? E outra coisa, você vai fazer até bem pro Rafa, gente. Entendeu? Pensa na falação que vai ter. Tudo bem que eu sou patrão, eu conheço, eu entendo, eu participei desse processo. Mas, gente, pensa se o Rafael trabalha numa empresa qualquer... E o Henrique chega lá e faz isso. Olha a cara do menino. Ele quer perder emprego, gente. Então a gente precisa fazer o quê? Dar uma levantada no ânimo do Rafa, né não? É não? É, não, e falando em Rafa, amigo. Vai lá no banheiro ver como é que ele tá. Conversa com ele. Vai procurar saber se tá tudo certo, se ele tá precisando de uma ajuda. Olha só. Eu vou no banheiro, eu vou pegar o Rafa, encontro vocês dois lá na recepção. Tá. Inclusive, se você puder, manda uma mensagem. Passa a localização pro Gui. Manda... Isso, manda no grupo. Sim. Aí o Gui também encontra a gente. E aproveita que o Vitor já deve ter saído também e a gente já podia ir almoçar todo mundo junto. Programa de casal, entendeu? Ah, que louco! Vai ser quase uma suruba na bola, onde todo mundo corre. <risos> Comida. Tá? <risos> aqui okay, é, liga, liga, liga, mundo um manda mensagem, manda localização, fala com o Vitor, enquanto vocês lá embaixo, tá? Um, um, um, aqui, ô Nicolás, ajuda ele com a cadeira, tá bom? Um beijo, gente, vamos a recepção. É restaurante que ele vai é muito bom. Ei, tava pensando em fazer alguma coisa aqui em casa mesmo. Você ainda vai querer sair? Meu amor, se quiser fazer, eu faço. Vou pensar então. Não sei se a gente cozinha ou se a gente pede alguma coisa. Se você quiser, eu posso fazer meu risoto, que é a especialidade da casa. E desde quando o senhor sabe fazer risoto, Guilherme? Hum, desde sempre. E é bom, porque aí a gente come um negocinho gostoso, quentinho, né, um vinho, trocar suco. Gostei. gostei, gostei, eu tenho uma garrafa de vinho, e pra você suco, vai ser até bom que vai dar uma relaxada, porque depois de um dia como hoje, cheio de emoção, meu Deus. É, imagina, difícil, né? Nunca imaginei ver o... o Henrique daquele jeito. Você acredita que o, o Rafa disse que já viu ele em situação pior? Sério? Hum. Nunca achei que ele fosse de ser tanto, sabe? Mas eu posso te falar, eu senti um pouco de pena, porque... Apesar da cachaça que havia ali, apesar de tudo aquilo que ele estava... Vivendo... Da situação de onde ele chegou... Ainda é o Henrique. Ele deve ser tão difícil ele perder um... O um grande amor... Perder tanta coisa como ele já perdeu, sabe? É. Acho que... Nessa hora, apesar de que acho que isso não muda nada, ainda mais que o Rafael tá tão firme com esse Nicolas, tá engatando algo com ele. Mas eu ainda acho que vale a pena a gente estender a mão para ajudar o Henrique. Eu vou ver como eu posso fazer, o que, que eu posso fazer para ajudar. É sempre querendo ajudar os amigos, né? Até quando eu não posso. Mas o senhor está pensando em fazer esse risoto como? Deitado aqui? Quer que eu traga as panelas? Vai, uhum. filho. A cozinha lá. Então, vamos lá. Bom, a gente só vai ter que esperar a pizza sair do fogo, tá? O microondas não deu pau, então o processo vai demorar um pouco. Ah, não tem problema. Só da gente ter saído cedo da faculdade pra ficar um pouquinho junto, eu já fico feliz. Você tá sendo muito importante nesse processo de construção e reconstrução da minha vida. É, isso é importante. Né? Ah, bem, eu que agradeço você deixar eu fazer parte disso. Eu espero que de alguma forma eu consiga ajudar com as marcas do seu último relacionamento. No começo ia tudo tão bem, sabe? A gente viveu longos anos felizes. Passamos por cada uma também. Teve uma vez que o ex dele foi pra casa dele passar um tempo pra se curar de uma leucemia. Mentira. Sério. Eu fiquei do lado dele, né? Depois disso ele abriu o próprio negócio, as coisas começaram a dar errado, fechou o negócio, e aí apareceram problemas e mais problemas, e aí a coisa começou a desandar, né? Bem, eu tenho certeza que você lutou com tudo que você tinha por esse relacionamento. Eu conheço você, e olhando pro estado que ele tava, não deve ter sido nada fácil pra ele também, né? O álcool é uma droga como qualquer outra, né? O vício que ela traz é o que ferra com tudo, sabe? Mas enfim, vamos ficar falando do passado, vamos não. falar do presente, Bom, quem sabe até do futuro, né? Bem, falando em futuro, eu vou te fazer uma pergunta assim bem, bem Nicolas. Vamos lá, vamos ver se você aguenta. Hum. É, como você se vê, Rafael? Daqui a 10 hum. anos, o que você vê, assim, fazendo a vida? Nossa, 10 anos? 10 anos, é. Cara, eu não tinha parado pra pensar nisso ainda. Hum. Bom, mas assim, vamos lá. Eu me vejo vivo, pra começar. Ah, isso é né? muito bom, né, Rafael? <risos> mas me vejo feliz, hum. realizado, com todos os meus objetivos. Um psicólogo formado, me atuante na minha área e, claro, com os meus amigos. Ah, é isso aí. E vocês conhecem há muito tempo seus amigos e você? Acredito que de outras vidas, sabe? O nosso elo é muito forte. Eu tenho um amigo, o Léo, que mora na Suíça. A gente ficou uma vez na balada, mas nada demais, assim. Ele conheceu o Ian, aí eu conheci o Ian. O Ian conheceu o Marcos, que aí eu conheci o Marcos. Depois que o Léo foi embora, o Nando apareceu, né? E aí, depois disso, o resto é a história. Ah, entendi. Bem, isso é tão, tão raro agora, né? Ter amizades assim tão verdadeiras. Ainda mais no meio LGBT. Isso é a raridade, Acho que a gente se dá tão bem porque ninguém tem inveja do que o outro tem, sabe? Ninguém quer aquilo que o outro tem. Acho que isso é importante na amizade. Vale muito a pena isso. A gente sorri junto, a gente chora junto. Lógico, puxamos a orelha, né? Mas também... Sempre que precisa, a gente estar tá ali, do lado um do outro. Isso é muito importante na amizade. Cada jeito que você fala, só posso pensar que vocês vão ser amigos pra sempre, né? Até depois do pra sempre. Não. <risos> Mas, então, nesse seu grupo, assim, super seleto, de grandes amigos, eu tava me perguntando aqui se tinha espaço pra alguém, assim, bem intrometido participar também, tipo, eu aqui. Bom, o principal de tudo, né, primeiramente, é acho que você tem que ser meu amigo, né? Até porque não existe um relacionamento sem uma amizade verdadeira. No mais, é, entender os meus defeitos, me contar os seus também, claro, e respeitar os meus amigos, entender a loucura deles, principalmente do Ian. É nosso chefe, diga-se de passagem, né? Pois é. Bom, e o resto, o tempo e o amor, vou colocar os trilhos, né? Nos trilhos. <risos> Bem, tô gostando muito de como a gente tá indo, de verdade. Tô amando o desenvolvimento, assim, do, do nós dois, assim. Eu também. Só tô indo devagar pra não cometer nenhum erro, sabe? Ah, Rafael. Eu. A vida é feita muito mais de erro do que acerto. Tu não sabe disso? E se e... sei, sou só mais uma estatística. Bem, é... Eu espero ser alguém que faça diferença na sua história, na sua vida. E que possa te completar, nem que seja... Eu. Um pouquinho. Bom, tenho bons planos pra gente. Gostei disso. Gostei muito. A pizza, ó. Oh, a pizza, já tava tá esquecendo. Ah, a pizza! Licença, Sim. licença. Então, gente, ó. Já tá de banho tomado, barriga cheia. Tá lá quietinha vendo o desenho dela. Vocês precisam de mais alguma coisa? Não, não, Maria. Olha só. Lá. Amanhã você pode chegar um pouquinho mais tarde. Porque eu vou sair cedo e eu aproveito e levo a medicina pra escola. Ai, tá bom, Silvio, a Deus até falar com o senhor que o senhor me pagou, aproveitar, que o senhor me pagou, né? Eu vou lá fazer um mercado, que na casa tava sem assim, quase nada, <risos> né? Aí aproveitar que o senhor... Mas amanhã, assim que eu acabar de fazer o mercado, eu venho direto pra cá, tá bom? Tá bom, Maria. Fernando Nando, a lasanha tá no fogo, não esquece. Então, tá bom, pra eu Maria, terminar. pode deixar, não vou esquecer. Boa noite, até amanhã. Boa Beijo, noite. Maria. Beijo. Fica com Deus. Aí, Maria é uma fofa, né? Eu não sei o que seria da nossa vida sem ela. Maria é um achado, amor. Ih, bicho. Tô deixando um pouquinho tenso. Aconteceu alguma coisa? Sim, amor. Tô meio pensativo, sabe? É sério o que você falou? De você deixar eu e a Mits viajar sozinhos? Amor, é a sua história. Sabe, é a sua história da sua irmã. Sabe, eu adoraria estar junto com vocês nesse momento para conhecer mais, mas o trabalho me prende. Mas o fato dele me prender ajuda vocês. Que daí você pode levar ela para conhecer essa história e reviver os seus momentos no passado, sabe? Acho que vai fazer bem para vocês. Eu vou pensar nisso. Não, você vai pensar não. Você vai viajar. Tá? Pode deixar que eu cuide de casa, cuide da agência. E você cuida da nossa princesa. Tá? É, eu vou fazer isso, amor. Eu vou viajar. Viajaremos eu e Mirtzinha, os dois juntos. Entendi. Nossa primeira viagem. E a segunda viagem, todas as que tiverem, eu prometo que eu vou com vocês, tá? Seja pra China ou até ali pra Madureira. Eu vou junto. Te amo tanto, subir Eu também te amo. Ives, a lasanha tá no forno. A lasanha tá no forno não se assanha. Eu, hein? Tá, mantém o controle, mantém o controle na Colocar aqui na porta da escola uma tendinha Sabe? Uma barraquinha assim E vou colocar lá Guru Ian Penasse, Traga seu homem amado em poucas horas Se eu posso ajudar os seres humanos Eu posso ajudar os cariocas Isso, gente, isso vai ser empreendedorismo Não, não posso, não posso. Ai, gente, eu tô tentar uma novela, um saltinho, Pelo amor de Deus, a peixe nem caiu em lá, Jesus Vai, amado Mas assim, agora, meu caso assim, O que eu tenho que fazer? Mas Você não tem que fazer nada! O Luca, ele quer te dar um beijo. Ele não tá pedindo a sua mão em casamento, né? Pra começar, o que você vai fazer? Sossegar a periquita. Ah, eu beijo, ele me no e... Fica por isso. Isso não vai acontecer. Os valdinhos sabem o quê? Porque o Luca, ele não é gay. Ele tá confuso. Ele quer dar um beijo. Porque, sei lá, da idade, da loucura da cabeça dele? Quando a pouquinha de vocês se separar, ele vai ver que não é nada daquilo. Mas, como ele quer beijar... eu, eu acho. Só acho. Você deveria aproveitar pra caçar a língua dele dentro daquela boquinha. Porque o Luca, o Luca é gatinho. Gente, vamos ao ensaio? Vamos ao ah, ensaio! Abre a porta trancada, a gente tá esperando. Sai daqui, gente. Ai, aqui. Ai, é aqui, é aqui? gente. Tô maluca. Tô perdida no tempo, sem dormir. Cadê o Luca? Tá, tá, tá. Sai tá tá indo pro tá banheiro, lá. É. Ele, ele foi trocar porque ele tá fazendo. Luca! desde de jeans de novo. Eu vou matar esse garoto. É. Eu vou matar esse garoto. É. Olha só, fica aqui que eu vou buscar a turma. Toma conta aí pra ninguém atrapalhar. Eu vou trazer a chave eu e toma conta aí. E tem tenho... gente. pode precisar gente. sério é maluco, sou... né? Vitor. Quem? Vitor. Só eu no Instagram já. Ah, não. A senhora é rápida. Então vai, vai seguindo. Vitor pra lá, que eu vou ajudar o Luca a, a trocar a calça jeans e aproveito e dou um beijo. E já que a senhora não sabe pra quem a senhora olha, porque o Gui não vai se importar se eu sou ator. A ator faz o que? Ator dá beijo técnico. Eu ainda não tenho nenhum beijo técnico, então o Luca vai ser o meu primeiro. Vai lá! Olha lá, vai vai palhaça. Ô Luca, pera que eu vou te ajudar. Só um beijo, né? Eu acho que... Carro lavado, abastecido, tá tudo pronto pra te levar pra clínica, irmão. Ó, uma vez te falou, eu guardei. Não tenha medo de cair, cara. Tenha orgulho de se levantar. Vem cá, você acha que... sei lá, quando eu voltar assim, um outro homem? o Rafael vai me aceitar de volta? Que isso, irmão? Eu tenho certeza que vai estar tudo certo quando você voltar. E eu vou cuidar de tudo aqui, da sua casa, do seu carro, de você, mano, que eu te amo. Então vambora? Ah, não é isso, espera as minhas coisas. Tudo bem? Tudo. Será que eu podia passar um quem? Pode sim. aconteceu alguma coisa? Não, não tinha Ah, então tá. Vamos? Sim, você pode me apurar, que é aqui? Ah, eu vou mais rápido. Fórmula 1. Não, não. É. Thank <laughs> you. Ela já tá ficando nervosa, tá? Quando você chegar lá, a primeira coisa que você fa vai fazer é o quê? Me ligar, tá? Não, com certeza, eu vou, eu, cintos, com licença. Um eu vou no cinema com os meninos, mas eu vou deixar o celular ligado, tá? Dando ver pra cá, eu boto pra tocar, faço alguma coisa, mas você me liga, tá? Agora dá licença. Meu amor, vai viajar com o meu papai Me depois me conta tudo, tá? Vem, papai, vem. Oi, oh, papai, meu amor. Vem, papai, meu papai. Escuta e... Papai, Como é meu amor? Tampa, Ai, meu menininho, meu do coração! Beijo! Cuida dela, hein! Ela ficou vazia. Ei, amigo! Ai, o Ives acabou de ir embora. Não, é tô triste. Tô deprego. Vou ficar sozinho nessa casa. Quê? Não, pelo amor de Deus, Ian. Não ia... Não ia, tá, tá bom, tá bom. Vou... Vou tomar um banho e vou... Para de gritar eu vou tomar um banho e vou... Tá. Tá, tá bom. Beijo, eu tô te aguardando aqui, hein. Beijo, beijo. Jesus Cristo, o Ian já tá pronto. Eu nem tomei banho ainda. Tá bom Nando, que nada, eu já tô chegando aí na sua casa, desce, tá, todo contorno, tá doido, menino, que beijo, essa é uma música, tá, já tô chegando, vou desligar porque senão eu vou bater, aqui, para, para, tempo esgotado garanhão, para, Nando já me ligou, eu falei que eu tô chegando na casa dele, eu nem banho eu tomei, mais mais logo agora que a brincadeira tá ficando boa... Guilherme, sossega! Pá, pa. Parou. Deixa isso pra quando eu voltar. Hum. Tem certeza que você não quer ir com a gente? Não. Coisa de vocês... Também vou jantar com meu pai. E minha mãe vai tá lá. Parece que agora que as coisas da separação estão acertando, ela tá mais amigável. Olha, graças a Deus! Que bom! Então tá. Vai lá janta com teu pai, a jararaca da sua mãe <risos> e volta. Mas volta bem gato, viu? Porque aí a gente tem umas coisinhas, umas ideias, porque a noite pode ser muito longa. É, uhum. é. é, então tá. Eu vou tomar um banho então, tá? E você tá proibido. É? Proibido de entrar naquele banheiro, viu? Ah, por quê? Porque se você fizer isso, eu não vou sair dessa casa. O Nando e todo mundo vai ficar me esperando. E aí, meu bem, isso Sim. não vai prestar. Ah, então fechou. É isso que eu quero. Sossega. Eu tô indo, você vai ficar aqui e só depois quando eu voltar. Fica aí, não se mexe. Ah, é pra ficar quietinho aí, hein? Gostoso. Tô... Para. Então é isso, né? Eu que tô errado nisso tudo. É. Cara, você tá de casamento marcado. A gente tá junto há mó tempão. Essa noiva, ela nem desconfia da sua vida dupla. Noitada, droga, da gente. Velho, você falou que ia terminar esse noivado. É, eu falei. Eu falei, mas não dá. Não tem como, não vai ter como. Eu vou ter que casar. Porra. Ah, aí vai ficar sendo assim. Quando vai. você quer, quando você pode, a hora que você quer. Escondido, é isso? É, é isso. É pegar ou largar. Eu largo. Ah, sei lá! Sei lá! Sai! Sai dessa porra! Sai! Vai embora! Você vai acabar Cala a boca, vai ser Idiota! <risos> Seu babaca! <risos> gente, só a gente mesmo. também então, indo pro cinema e a gente não sabe nem que filme a gente vai assistir, pelo amor de Deus. Ai, Anpa, qualquer coisa a gente assiste o que tiver passando lá. Eu, hein. <risos> Nando, o Ibis embarcou? Aí já, Rafa. Viajou até uns 30 minutos. Coração tá apertadinho? Hum, não pira não. São Paulo é logo ali. Ai, Marquinhos, quando você tiver a sua filha ou o seu filho, você vai me entender, tá? <risos> pelo amor de Deus, falou que nem meu pai agora. Olha, eu vou te falar, hein. Se um dia eu tiver filho e ficar igual você, desesperado, careta, preocupado Eu prefiro nem ter filho, amor, vou ficar só com cachorro, gato, periquito, hein? O Ian, como é que tá o Gui? Então, menina, ele foi... Ele foi jantar hoje com o pai dele, né? eu até fiquei de dar uma passadinha lá, pra poder dar um... Dar um oi, cumprimentar o pai dele Mas aí fiquei sabendo que a jararaca da mãe dele vai estar também Ih, desisti na hora, meu bem, corri, minha cara pra ela hum. ah, Gente, olha só eu tenho que voltar para casa até meia-noite, hein. Eu prometi pro Vitor, o hum, meu horário. Hein? Ah, Marcos tem hora para voltar para casa, hein, gente? Hum. Meia-noite, porque Marcos vai transar, o boy vai estar tá esperando e ó, ó. com um negócio em risco. Ai, Jesus. Meio mágico. Bom, se for assim, eu também tenho hora para chegar em casa, né, gente. Por? Por quê? O Nicolas vai dormir lá. Ah. Se... Se vai ficar só eu chupando o dedo, é isso mesmo? Então... Ih, Marcos! Cadê o Brian? Rumo o Brian pro Nando, hum. pro Nando tem alguma forma de diversificar o cardápio! Não, não, não. É. Vai devagar, parece que aconteceu alguma coisa. Tá tudo parado. Ai, ai, gente, tudo parado porque será que foi algum acidente? Aqui nessa via não é normal ficar tudo parado não. Ai gente, pelo amor de Deus, olha aqui, será, será que é... Era só o que faltava. A gente vai ficar parado, é isso, gente? Vou atrasar. Ai, gente, trânsito aqui agora, não é normal ter trânsito nessa via, né? Não. Deve ter sido algum acidente, amigo. Relaxa. É, gente. É só espero que eu não seja nenhuma blitz, né? É. Eu tô com documento desse carro certo? Hum, era estar, tá, né, né eu, eu tô, né? Tô. tô vai lá, fazer não. o quê? Vai perder nosso filho. Amigo. Gente, eu nem falei, né? Hum. O Henrique tá numa clínica de recuperação pra pessoas com dependência. Que irmão dele me ligou pra contar. Ai, amigo, que bom. Que bacana, pelo menos ele tá procurando tratamento, né? Pois é. Isso é o mais importante. Ah, que ótimo, gente. O Henrique é um cara batalhador, né? Gente boa. Eu Acho que ele merece sair dessa e ser feliz, né? Hum. Eu também ah. não desejo o mal dele, sabe? Então, o que eu penso é... Todo mundo tem direito ao recomeço. Uma segunda chance. Então, é isso, é se essa clínica vai fazer bem pro Henrique, que ali seja... O recomeço para pra ele, né não, não? Exatamente. <risos> Ian, <risos> tem alguma coisa acontecendo. Você não tá vendo esses carros voltando, não? Ai, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho como voltar, né? Isso aqui é contra mão. Não tem, gente. Eu vou, eu vou pra frente, eu vou pra frente. Eu tô encurralado. Que barulho foi esse? Foi um tiro? Tá acontecendo alguma coisa, Ian? Pelo amor de Deus, eu não tenho gente. como sair daqui. Eu não tenho como ir. Como que eu vou pra frente, gente? gente Tem que na minha frente. Abaixa, abaixa o tiro! Ah, ah, gente! Ian, ah, Ian, yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. os carros de trás estão saindo. Já engataram ela, de mim! Fa de como que eu vou fazer? Eu vou pra onde, gente? Abaixa, abaixa! Ah. Calma! O que, que foi, Rafa? Nada, pois. Pois só. Meu Deus! Rafa! Você tá sangrando! Eu tomei um tiro! Calma, calma, calma, calma, rapa, eu vou... E atira a gente daqui! Calma, que eu vou tirar! Calma. Gente, cito, bota o cinto! Bota o cinto! Vai, vai, Tira a gente daqui! Rafa, calma! Calma! Desligou o ar condicionado, muito frio! Não, não tá, amigo! <risos> Mas calma. fica calmo, peraí! E atira a gente daqui! Calma, eu vou fazer esse carro voar, eu vou fazer esse carro voar! Calma, calma! Calma! Rafa, calma! Tá muito bem! Acho que ó. Rapaz, é, meu Deus! Rafa! Rafa! Rafa!